E aí pessoal, beleza? Fernando é Braseiro. Hoje eu vou mostrar uma dica pra vocês. Me perguntaram Tua, se as miniaturas dos teus vídeos ficaram mais legais. As, tuas intro, as tuas miniaturas antigas eram muito feias, eram meio amadoras e tudo mais. O que, que tu fez para melhorar? Pessoal, conheçam o Canva. O Canva ele é um editor uh, grátis também, mas tem as versões pagas. Uh, dá pra fazer uh, até introdução de vídeo. A intro do auditório no Web 3.0 eu fiz aqui. Editar vídeo, editar slide, imagem, post para Instagram. E tem muitos recursos. O banner do Brasil eu fiz aqui também. E tem muitos recursos bacanas. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Primeira dica. Crie uma conta. Vinculem uma conta de Gmail, enfim. Grátis, de preferência. Para poder usar todos os recursos. pelo menos os recursos free. Vocês podem pesquisar direto aqui. ó Coisas recomendadas para você. Apresentações. Redes sociais. Você pode ver que dá vários modelos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 mas para mim não me contempla, então o que eu fiz? Eu baixei sem a música e no Camtasia eu editei, certo? Espero que vocês tenham curtido mais uma dica, muito obrigado por acompanhar até aqui pessoal, não esqueçam, ó. tem uma infinidade de coisas que vocês podem fazer de miniaturas e recursos, explorem, brinquem, certo? Já falei demais, até a próxima.